É, eu queria falar eu sobre cotas, mano, tá ligado? Sobre cotas. Você é contra cotas também? Eu sou e o meu motivo não é racial, por incrível que pareça. Qual é? é que é o seu motivo? Porque assim, é, o, quem paga mais imposto no país são os pobres. a gente. Ou a classe média ali baixa e tal. Ou seja, a gente paga a educação de qualidade. Se em algum momento a gente termina o ensino médio e não é capaz de entrar na USP, nas federais, a culpa não é nossa, você concorda? Certo. É porque a gente pagou por um serviço que não, não vingou. Eu acho que cota racial, cota é, social ou qualquer outro tipo de cota por vir é, representa uma tentativa do governo, qualquer governo vigente, de tapar esse problema maior que é a educação de péssima qualidade que a gente tem para as pessoas pobres. Então, é, quando ele... Por isso que, mano, é, é muito vantajoso para qualquer governo falar, não, beleza, eu vou dar conta para vocês. Por quê? É mais barato do que você pegar e está ensino de qualidade lá na ponta, lá no início. Você pega, tipo, por exemplo, eu pego minha mãe que fez a segunda série no passado, onde ainda tinham mais escolas de qualidade pública. E, meu, a base que ela tem de, da segunda série, depois de ter abandonado, tipo era melhor do que a minha quando eu conversava com ela. Tá? Sim, Sobre então, o português e tudo. Piorou bastante. Se piorou da sua mãe para você, como que a gente pode esperar o sistema melhorar para o seu filho poder fazer uma faculdade, se eu não vim com reparamento histórico e mostrar para o seu filho que ele não vai ter a mesma chance de entrar na ordem de tênis do que a minha filha que é branca? Oh, eu concordo, com... Eu concordo não. Eu entendo o argumento, mas eu não acredito que é por essa via a solução. Eu não, eu não digo que não tenha que ter cota. Mas eu sempre vejo, em todos os lugares do mundo, quando alguém tenta imprimir a cota, é como se fosse um sistema permanente. Não, mas não e é não acho legal É reparação histórica. É assim, ó. Nós te devemos, cara. Nós te devemos. Os caras devem meu pai. Mas eu, se eu for Deve. agora na Ordem... Financeiramente, Orte... inclusive. Sim. Se eu for na Ordemes agora, eu vou conseguir um emprego e você não. Se nós dois fizermos a barba, eu colocar um terno, você colocar um terno, eu vou conseguir um emprego e você não. Independente de, de, de estudo, independente de qualquer coisa simplesmente pelo fato que eles não querem um balconista Mas é negro da entrada do shopping é porque assim tem duas visões sobre racismo né tem a visão é, que eu chamo de visão moderna sobre atual que transformaram o conceito de racismo né? é um signo colocaram o significado de que é só uma coisa histórica então se assim, o racismo é algo histórico e só aconteceu com o negro essa visão eu discordo para mim racismo é um conceito filosófico aplicável então eu posso foi aplicado amplamente contra o negro mas pode ser aplicado de qualquer forma então tipo assim eu sou contra o mecanismo então para mim a cota racial ela é racializar um problema então tipo eu vou ter que ter alguém que vai definir quem é preto e por exemplo eu conheço pessoas do movimento negro que vai definir que eu não sou mas defina tá desde aí, tá vendo? que você defina desde que você dê. A a César, o que é de César? Por exemplo, não cê, tem cê, problema. Você concorda que eu, que eu tipo se a polícia me parar, ela vai me identificar como negro? Sim. Se, se o cara for racista, claro. o cara em questão claro. for racista. Você não é retinto, mas você é negro? Eu não sou retinto, mas tem partes do movimento negro, por exemplo, vamos porque essa parte do movimento negro seja a vencedora do discurso e a lei deles que seja aprovada, beleza? Eu não sou beneficiado por essa lei, porque é extremamente relativo. Mas aí a gente vai pro o é assim. que é uma coisa mais nossa de debate mesmo, não é uma eu coisa sei. externa? É, é, é, o que eu quero dizer assim pelo esse exemplo seu uma mulher vai num caixa de banco e ela vai lá sacar um dinheiro como ela é negra os caras vão tratar ela mal ela vai falar vocês estão me tratando mal porque é negro aí o cara falou não peraí, aí a senhora está sistematizando a coisa então assim o que não, ela está usando, usando para tudo então, eu estou falando do estado então fazendo o, então, o, é o estado somos nós eleitos tá ligado a, não, é, não é claro a luta muda tem, muito a luta pelo sistema de cotas não foi do estado o estado não entrega nada quem fez a luta do sistema de cotas foi o movimento negro, que bateu, bateu. Quando o movimento negro chega ali para o sistema de cotas, todo mundo encosta em volta e fala, opa, quero também, tá ligado? O mas, asiático encosta é quer também, bom. outro para o político. Então, não, mas eu estou falando em termos de, de raciais, as outras raças encostam também e falam, quero. Aí o movimento negro, peraí, mano, a gente lutou até aqui, vamos pôr o índio aqui, vamos pôr o trans aqui, vamos pôr todo mundo. A, a, o trabalho que o movimento negro fez que demorou gerações para poder ser feito, ele é um trabalho de reparação histórica. Ele é um trabalho assim, você foi roubado mesmo, você foi cerceado e você é tratado indignamente todos os dias. Eu sei porque quando eu saio com meu pai e com meus amigos também, o pessoal do Negredo e tal, não é o mesmo tratamento nem a pau. Eu cantava com os caras do Apocalipse 16, e eu entrava no restaurante, o Lu entrava, quando chegava os outros caras, o Charles, todos os caras, para, vocês são... Aí os caras falavam negro, porque o cara apontava assim, ó vocês são, os caras falavam negro, o professor Pablo não falou, oh, eu acho que eu sou negro. O cara, não, mas peraí, vocês têm reserva, vocês têm não sei o quê. Não é o mesmo tratamento. Pode não ser... percebido é, mas... é mais percebido... Em ambientes de classe média alta e tal, porque na periferia a gente tem menos disso. Sim, menos. mas o nosso povo também ele dá. Mas é bem. Você menos. nunca passou de não entrar na casa do cara amigo branco? Você nunca passou? Não. Na, cara, na periferia eu não. Eu não. Eu, eu vou ser sincero. Então você tem uma geração melhor que a minha. Provavelmente. Porque eu peguei. Porque essa na, na periferia eu senti muito menos. Quer dizer, eu nunca senti racismo, a não ser pelo meu próprio avô. Que quando bebia ele era branco, ele adotou minha. Adotou assim. Ele é aquele pai que veio porque o outro saiu. Sim. Ele virou o padrasto, né? E ele era branco. Quando ele bebia, ele me xingava. De macaco, tudo. Eu tinha sete anos. Foi o único preconceito que eu sofri na periferia. Ele não era um cara periférico, ele tinha vindo do Sim. interior de São Paulo. Mas eu a minha vivência de periferia com as pessoas ao meu redor, brancas e pretas, era uma vivência de pessoas sofridas se ajudando. Então, inclusive, eu tenho muito orgulho da minha vivência de periferia por isso. Porque, para mim, deveria ser um exemplo para se exportar, né? Tipo, as pessoas se tratarem como igual. Por isso que é mais fácil para mim entender que o racismo se combate com a ideia de que todos nós somos iguais, do que extinguindo mais. Eu sei que a, o debate é em torno de vamos extinguir para resolver o problema. É. Só que eu acho que na extin te, quando você separa muito, você acentua o problema. É que é. o problema deixou de ser urgente e passou a ser urgentíssimo. Tipo, a reparação... O, as hoje, contas... hoje a gente tem mais negros na universidade. Sim, né? ó, a elite branca ela é tão astuta que as cotas eram o começo do debate. Quando eles cerciam, dividem as opiniões e colocam desse grau, nem avança. Não era pra gente estar tá falando de cotas aqui. Era pra gente estar tá falando disso é que você está falando. Educação Eu... fundamental. Exatamente. Só que não chega nisso. Sabe por quê? Porque nas cotas ele já barrou. Falou, peraí, meu filho aqui, é um branco, não pode sério, ter oportunidade? Porque o um negro vai entrar aqui só por causa da cor? Não é só por causa da cor. Mas os... É por causa da cor. Oh, tá quer ligado? ver um problemão? que tipo Se, se as cotas fossem tipo 100% para negro e pobre, e índio, só em faculdades... É, públicas, eu ia ser 100% a favor, mesmo discordando do método. Por quê? Porque é a gente que paga e tá cheio de playboy lá dentro. Você tá sim, entendendo? Sim. Quando o Ciampa. Mas a causa lá... não é financeira. A causa não pode ser vista é, como todo mundo é igual, porque não é todo mundo igual, o tratamento não é igual. É que eu já te falei, né? com certeza você pode não ter percebido no decorrer do seu crescimento, mas as vantagens que foi oferecida para as pessoas próximas a você, brancas, não são oferecidas. Eu vejo esse benefício na minha vida, mano. O jeito que os jornalistas tratam eu, o jeito que tratam as pessoas mais claras que eu. Então assim, tem um mano que ele começou agora a fazer literatura, 5, 6 anos, porque ele é mais branco que eu, ele já tem um benefício, já escreve uma revista muito louca. E eu nunca consegui escrever naquela revista. Porque por mais que eu pareça branco, o cara me enxerga preto por causa da periferia, tá ligado? Ele fala, não, esse cara usa boné, tudo, ele não é branco, entendeu? Então assim, as pessoas, é, não é só a Você cor... Você é está mais associado a uma outra cultura que não é do, do branco, de classe média. Sim, entendeu? Sim. Então até por isso eu pago o preço. A invisibilidade ela é mais cruel do que só permitir ou não você entrar na faculdade pelo sistema de cotas. Então uma pergunta também que eu queria entender um pouco sua visão sobre isso. Você entende que também existe preconceito social. Claro, pra caramba. Certo. É, você consegue mais ou menos entender onde começa onde termina esses dois tipos de preconceito? Porque, Sim. por exemplo, nos enquadros de quebrada, toda vez que eu fui enquadrado com caras brancos, eu. única vez que um polícia foi racista comigo... Foi um policial preto. Porque ele ficou assim: Ei, negão, esse carro é bode, né? Eu tô ligado que esse carro é bode. Tipo, como se ele me conhecesse, tá ligado? Tipo, ah, eu Não sei, sou você, eu, sou, né? eu também sou igual a você. É. Tipo assim. Então, o único que me tratou diferente por isso foi ele. O resto eu me esculachou normalmente como esculacharia qualquer outro branco que estava do meu lado, inclusive. Eu acho totalmente Entendeu? diferente o preconceito. Eu acho totalmente diferente o que é o preconceito racial e o que é o preconceito financeiro. O financeiro passa batido, irmão. Se você me vê no café de pinheiros, eu tô igual todo mundo lá. Eu tirei o boné, eu sou hipster. Sou hipster. <risos> Aqui, ó. Barba, hipster, ó, camisa xadrez. Me dá um café com leite de coco, tá ligado? De 50 reais, vão me dar e já era agora quando você tá na quebrada você pode ser rico que for mano você é quebrada você vai ser tratado como quebrada exatamente o negro não tem como o cara pode pôr um terno mano quando ele entrar o cara segurança é na última porta eu já vi acontecendo dentro dentro de um hotel em santa catarina o cara entrando comigo meu produtor de terno e o cara falou oh, segurança eu entrei maloqueiro e o cara entendeu não tem como se você não, sabe isso, disso isso eu concordo é, você não tem como passar por branco. Lembra? Irmão. Eu, eu a... tenho como passar por branco. Você não tem como passar por branco. Já aconteceu comigo em Brasília isso aí. Eu entrei, meu, eu tenho um primo que é promotor lá em Brasília, né? Eu não sou rico, tá? estudou na U... estudou em colégio público, passou na USP, tal. Tá? Enfim. É primo da minha esposa, mas meu primo. A gente tava visitando ele. Eu, ele pediu para autorizar para subir no prédio, subir no prédio. Quando eu tô no meio da escada para chegar no apartamento, desceu uma família de brancos e uma senhora. A senhora olhou e falou onde você vai? Eu já tinha entrado no prédio, né? não cabia mais nenhum tipo de pergunta. Aí, enfim, eu fiquei... É engraçado que a gente pensa assim, vou, eu vou ter uma reação enérgica no dia que eu trombar um racista, né? Sim. Mas na hora você fica, tipo, pelo menos no meu então, caso, tá então, né? tipo, eu fiquei congelado. Então, você vai dizer isso isso. Como que o Junker pode estar errado em queimar um racista? E falar fogo no racista? Porque no caso do Jonga, a frase dele é sempre entendida muito como uma generalização, tá ligado? Sim. e fica aquele negócio do branco contra nós, ah, que um moleque novo pode interpretar dessa forma, tá ligado? e eu já vi alguns interpretarem não é porque o racista não deve ser punido, pra mim racista é tudo fila da puta também só que eu não gosto desse clima que a gente instalou entre nós de tipo mano, de guerra, e não é na minha mas opinião mas você tem ideia que não foi a gente que instalou esses caras queimaram a gente nas árvores. Esses caras cerciaram a nossa verdade. Eu, eu, é esses exemplo. caras estruparam as nossas avós. Foram eles, cara. Não foram, nós não fizemos nada. Sabe o que nós sim. fizemos? Trabalhamos até 33 anos e morremos depois de cansaço. Entendeu? Por isso eu que concordo, os caras devem pra gente. Ó, eu concordo, eu concordo em partes. Mas eu vou, eu vou até invocar. Você, você pensa que não, que eu não acompanho o seu trampo? Lembra que você entrevistou o professor Pablo? Sim. E aí eu lembro que você fez uma dicotomia. Mudou minha vida aquela coisa que você falou. Porque eu nunca tinha pensado por aquele. Você falou da dicotomia entre a visão do Martin Luther King e do Malcolm X, oh, você lembra? Sim, Aí verdade. você falou até comparou o professor Pablo falou, olha você parece ser mais Martin Luther King do que é. Então é isso que eu acho. Eu acho que a luta pacífica, ela acaba a longo prazo te, trazendo mais benefícios e mais sim. avanços do que a guerra. Sim. Inclusive foi até um, uma releitura que o próprio Malcolm X fez no, no final da vida que que né, ele queria é. ficar mais pacífico, infelizmente não não conseguiu. Então é nesse sentido que eu, que eu vou. Eu falo, mano, dá pra gente resolver a coisa sem generalizar, sem guerra, porque é isso aí que as, as pessoas querem. Quer te dar um tapa na cara, quer que você agrida ela e depois ela vai sair chorando falando que você quer um, que é o um agressor, tá ligado? Sim, e eles sim. vão ter razão, porque é mais fácil acusar um, um preto e um periférico do que acusar uma pessoa. Tem cheirosa, entendi. entre aspas. Respeito o que você está falando. <risos> Não concordo, mas respeito. A direita... Sabe, um... Pessoal, você está vendo um corte, certo? Do Ferrez em construção. Se você quer acompanhar toda a entrevista, entra no Rumble, rumble.com Ferrez. Segue nós lá.